Olá meus queridos amigos do canal do Cícero e da Madalena Nós demos uma parada por uns dias Devido a um, uns acertos que nós tínhamos que fazer na nossa vida particular Fora esse mundo agradável do motorhome Agora eu voltei com a Madalena para a gente fazer esse lado de cá O outro lado já está pronto O baú, caixão que a gente fala Que faz parte da nossa cama já está pronto só falta agora fazer o revestimento, mandar fazer a parte do colchão, que aí é com a Madalena, ela que entende melhor do que eu. E agora eu vou fazer o revestimento desse lado. Porque olha o que acontece. Era esse o revestimento, pessoal. Esse EVA aqui, ó. Mas agora nós vamos fazer o que nós fizemos do outro lado e no teto. Nós vamos utilizar placas de isopor, que é uma placa de isopor que o meu cunhado nos presenteou. Né? Que são placas que uma vez colocadas aqui dentro ó, Ela vai junto com o EVA que vai atrás Vai isolar o calor Tanto que daquele lado de lá Daquele lado de lá onde pega mais o sol Eu fiz um teste que pega um sol forte mesmo tá fresco, tá bem gostoso Se nós estiver viajando e para e abre as portas Vai ficar mais fresco ainda então esse isopor aqui É um isopor que nem acha no mercado Por quanto É de umas caixas que vem medicamentos De outro país Aqui para o Brasil através de navio Em containers Essas caixas vêm lacradas de lá E aí tira o medicamento Para ser utilizado E sobra as caixas Então é diferente ó. É um isopor diferente Fui muito feliz de ter conseguido Essa ajuda do meu cunhado Então agora eu vou fazer a limpeza né? De toda essa parte interna, porque está suja. E daí eu vou fechar tudo isso daqui. E depois vem a madeira. E aqui vão duas camadas de isopor. Para vocês terem uma ideia, não vai uma só não. Para vocês verem aí, ó, duas camadas de isopor. Certo? Como nós fizemos do outro lado também. São duas camadas de isopor. Ok, gente? Então vamos lá. Galera, eu deixei um pincel, bem. Você vê para mim onde eu deixei ele? Deve estar tá lá na um pincel de cabo longo. Você vê para mim fazendo um favor? Madaina tá aqui me ajudando, gente. Como sempre. Agora com esse pano aqui eu vou tirar o excesso de poeira. Limpando, não custa nada fazer o que é para ser feito, né? Olha só, pessoal, dá uma olhada. Não vou nem colocar nesse balde aí, porque esse balde está com água limpa. Bom, agora eu vou pegar um outro balde com água separada dessa daqui, que é de limpeza essa. Para mim, continuar limpando ali embaixo, porque está cheio de pó. também ó. tanto que o EVA que ele colocou aqui o, o, o dono anterior quem montou o carro né colocou um cola de sapateiro e a cola de sapateiro não adere muito bem então tem que fazer de uma forma que fique bem feito né? que é o meu caso eu gosto de fazer bem feito como eu já disse num vídeo anterior Futuro comprador desse carro vai ver tudo isso né? que eu estou fazendo aqui com a Madalena. ah bem, eu preciso de outro balde com água limpa. Porque olha como é está saindo esse aqui, preto. Ó, tem que ser um balde grande, nega. Não vai dar nem para. Será que você consegue outro cano do aspirador que está guardado lá numa caixa? Bem, um, um cano só longo já tá bom. Aí pessoal, Tá vendo? E é, é, é uma, uma coisa que eu tenho Já também falei em outro vídeo É uma coisa que eu tenho Eu gosto de fazer Se vai fazer, então vamos fazer bem feito Não custa nada, não, não é verdade? Então vamos fazer bem feito Que tudo vai bem Vou continuar arrancando os EVAs E depois Preparando as camadas de isopor Então Eu vou é, Continuar o serviço e depois eu vou mostrando para vocês Conforme vai ficando pronto, tá bom? Já que nós estamos fazendo um trabalho Bem feito pelo lado de dentro Eu vi umas porcas na parte de dentro soltei as porcas para liberar aqui para eu poder limpar aqui também eu não posso soltar ali totalmente porque eu teria que tirar a porta fora, então vai ficar só um pedacinho aqui contra a minha vontade que eu não vou poder limpar você me vê André. A mangueira, por favor, velho. Vai ligar para mim com pouca água, viu? Tá bom, acho, né? Sério, é a Não, é, é, bom. é bom, é bom. Mas a Madalena tá ali no cantinho, ali me olhando, me ajudante. Ah, Madalena, o rapaz que passou ali Quer saber se você não pode fazer uns um bordados para ele, viu bem? É, acho que é Vance limer... E tem um emblema Eu pincel ali, ali dentro. Até aqui eu consigo vir bem. bem, a Até aqui, ó. Agora daqui pra frente eu não consigo mais. Porque a escova não, não, não entra lá, sabe? Agora, se der um, é bom. Só poeirinha né ali embaixo. Mas já ajuda, né? Certo era a VAP aí, né? A VAP? É também, viu? Não é uma ideia não. O baixão também estava cheio de terra, mas agora já limpou bem. Ó, beleza? Olha lá pessoal Não ficou como eu gostaria que ficasse Que pelo meu gosto eu tiraria lá Mas pelo tempo Eu teria que desmontar A porta E agora o tempo não está proposto para isso Eu preciso fazer a parte de dentro logo Mas aqui bom, uma sujeira Feia Ficou bem melhor viu Aí, ó Pelo menos na parte mais grossa eu tirei. Pronto, agora é apertar as placas para de lá. Pois é, pessoal, agora colocar as placas para de cá. Dá um bolinho. Tá quase na hora do café já. Gente, mas eu tô passando um aperto, viu? Tô acostumado a tomar café de um fornecedor lá de Minas. E o café acabou. E eu tô passando um aperto que não é fácil. Porque esses cafés de mercado para mim não servem. bem Então eu tô aqui que mas o fornecedor vai enviar para mim, é que quebrou o torrador dele, sabe? Agora eu vou só chegar aqui igual tava, não tava apertado para sair água. Não sei quantos quilos que Torque, mas eu vou aqui na minha mão mesmo. Olha pessoal, quando eu fui auxiliar de mecânico. Eu aprendi uma coisa que nunca vou esquecer. Isso também faz na roda do carro, tá bom? Eu tenho aqui. Seis porcas para serem apertadas. Então se eu começar aqui, eu não posso fazer isso, isso, isso, isso, isso e lá. Então eu venho aqui, aqui, aqui, aí volto aqui, vou aqui e vou lá por último. Eu aprendi e tem lógica, né? Tem muita lógica. Porque se eu for apertando assim, ó, e a peça lá atrás der uma baulada aí eu tô enroscado. Muito bem, gente. Fiz o melhor que pude agora é passar o pano em alguns lugares aqui já posso começar a colocar isso por. certo então então vamos lá